Você que abriu aqui o vídeo no canal, és muito bem-vindo aqui na ASP Project. Hoje eu trago um tutorial super especial e uma super dica de como calcular no Reddit a quantidade de blocos e então permitir que ao executar o projeto você possa já ter uma noção de qual é a quantidade de blocos que você vai precisar em todo o processo. Fica até o final do vídeo, mas antes de começar esse vídeo, te convido já já a deixar o teu like, a deixar o teu comentário e a se inscrever no canal acima cima de qualquer coisa, ok? Nos ajude a alavancar esse trabalho. Até já. Já estamos aqui no nosso software Revit para então fazermos jus a este tutorial, mas importa fazemos uma análise muito rápida do bloco e percebemos qual é o, fazemos o cálculo do seu volume parental e mostrar o Revit. Depois que uh, eu vou aqui utilizar o método do uso do volume de bloco parental em termos o total de blocos no nosso no nosso projeto. Uh, nesta cena de ideia eu vou mostrar-vos aqui a imagem de um bloco que está. Este é o bloco que nós vamos utilizar como referência com um 39 por 19 e uma espessura de 14. Mas, atendendo que normalmente o assentamento do bloco é necessário que se leve uma quantidade específica de argamassa, esta quantidade específica de argamassa terá que ser contada eh, no volume do nosso, do nosso bloco. Uh, nesta cena de ideia, vamos considerar 1 um centímetro de espessura de argamassa. E fazendo o cálculo do volume, vamos ter este resultado aqui: 0,011 metros cúbicos. Então, este número assim, é que nós precisamos e vamos voltar para o Revit e darmos e fazermos então a nossa tabela. Então bem aqui na tabela de quantidades, na barra de navegação do projeto, vamos clicar no botão direito e então selecionar a opção de novo levantamento de materiais. Aqui nesta aba nós vamos manter em arquitetura e procurar paredes no nosso no nosso menu. Clicando em paredes, no, nos abre um leque de funções e vamos aqui selecionar material nome, material volume e vamos criar aqui um novo parâmetro. Este parâmetro vai se chamar volume, vamos abreviar vol bloco. Quer dizer, quer dizer que este parâmetro implica o volume de um bloco vamos dar OK e a próxima vai ser criar uma fórmula adicionar aqui uma fórmula que vai ser uh, a quantidade vamos também abreviar quantidade de colocamos aqui número inteiro e vamos então especificar a fórmula a quantidade de bloco vai ser igual a dividir pelo volume do bloco nesta altura um, também a dividir por um metro cúbico um metro cúbico altura estudo vezes um ponto que vai ser a quantidade de perda que equivale aquele 10 cento de pedra que precisa ser sempre de perda que precisa ser sempre previsto no projeto vamos aqui dar ok muito bom e aqui está a nossa tabela já feita vamos aproveitar fazer aqui alguns ajustes específicos contém igual vamos aqui colocar tijolos que vai ser a então calcular tijolos e no entanto uh, feito então esta configuração vamos aqui aproveitar colocar em instâncias tirar esse elemento um, vamos levar aqui volume vamos também aproveitar calcular os, qua os quantitativos quantidade. calcular os gerais os totais gerais Vamos dar OK, a ver o que é que resulta. Aqui está a nossa tabela, está linda, bem feitinha. No entanto, vamos aqui para a área de desenho no Revit. Vamos aqui criar quatro paredes para vermos como isso vai, vai ficar, né? A ver se realmente a nossa, a nossa tabela está tá bem feita ou não. Vamos ver aqui a restrição em cima. A ver onde é que ele bate, está a dizer que tem 80 cm de altura. Vamos aqui conectar um primeiro piso. Que vai dar em 360. E aqui é o 3D que está a nossa parede. Voltando para a nossa tabela de quantitativos de material, neste caso o bloco, percebem que aconteceu aqui. Não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque precisam de algumas configurações dentro da nossa, do nosso elemento. Por exemplo, nós colocamos aqui, nós colocamos aqui o nome content, Beleza, aqui é onde está o erro. Vamos aqui verificar. Tijolo. Assim está correto. Vamos ver, a, vamos aplicar o que vai dar. Beleza. Aqui já nos deu minimamente em metros cúbicos o que dá a nossa a nossa parede. Estamos em 10.44 metros cúbicos. Agora, se vocês lembram muito bem daquele valor que nós espelhamos lá atrás. Vamos voltar lá na calculadora. Este valor aqui é o mesmo que vamos replicar é o mesmo que vamos replicar lá na tabela do nosso, do nosso Revit, que vai ser aqui. Vamos lá colar esse valor, Ctrl V, aqui temos algum problema, que vai ser 0,1, uh, um. muito bom. Então, está nos dizer que para aquela parede, nós precisamos efetivamente, para aquelas quatro paredes, nós precisamos efetivamente de 1044 blocos, é isso mesmo, 1044 blocos. No entanto, precisamos fazer algumas análises percebemos percebermos efetivamente o que, é que vai acontecer. WT, WT permite duplicar as nossas vistas no Revit. WT de novo. Portanto, aqui temos a nossa parede e aqui temos essencialmente a quantidade de blocos que nós precisamos para construí-las. Vamos aqui perceber o que acontece se nós colocamos uma porta. Observe que nós colocamos uma porta e o nosso número reduziu quase a metade. Quer dizer o 44 reduziu quase na metade. Estamos a falar de assim, 1029. Vamos analisar também colocando um grande, enorme. Mais um aqui nós passamos para 959 blocos. Implica dizer que sempre que vamos colocar alguma abertura na nossa, no nosso modelo, automaticamente o Revit atualiza a quantidade de blocos. Esse é o ponto super, super, super vantajoso que tem o Revit, pois que não precisamos de calcular as aberturas e fazer uma pilha de, de cálculos aí que são muito trabalhosos, mas só assim nós já temos a ideia clara de quantos blocos nós vamos precisar de espessura 14, bloco 14. Portanto, Estou muito agradecido por você ter assistido o vídeo até o final, agora já mesmo, que você acabou de assistir esse vídeo, uh, tenho quase a certeza que foi útil para o teu conhecimento a respeito deste software incrível. No entanto, é meu desejo e meu pedido especial, que okay? se não for para si, ok, você se inscreva no canal, agradeceria imenso, pois que isso nos ajuda a dinamizar também deixa o teu comentário e deixa o teu like isso se você deixar o teu like isso vai me fazer como outras pessoas venham também a assistir esse vídeo para ter que ver mais vídeos aqui no canal aquele abraço grande aspi project bye